Mulheres lindas, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. Bem-vindas no ADEC TV, aqui no Entre Elas. E dando continuidade né, à semana do Dia Internacional da Mulher, comemorando esse dia, essa semana com vocês. Dando continuidade sobre as mulheres da Bíblia que nós estamos falando. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da ADEC TV outra irmã, vocês já viram ela por aqui, que é a Irmã Norma. Seja bem-vinda, Irmã Norma. Muito obrigada. É uma honra participar do seu programa. Do nosso programa, né, Irmã Norma? E é muito bom receber a senhora aqui, né? Fonte de sabedoria, professora da Escola Dominical. Sabe muito. E hoje nós vamos falar de duas mulheres. Duas mulheres que tem dois livros, que, né, na Bíblia que leva o nome delas. Uma viúva, pobre, moabita. A outra foi uma órfã que viveu no cativeiro e que se tornou rainha. Duas mulheres especiais e, ao mesmo tempo, mulheres comuns também, que carregavam os mesmos problemas que nós. E nós vamos bater um papo né, em Manorma sobre essas mulheres. Vamos sim. Vamos falar sobre elas. Vamos começar com a viúva, Moabita, que é? A Ruth. A Ruth. Então, é um prazer, como já disse, né, estar neste programa. E quando você disse que sou dona de uma sabedoria, não sou. Sou uma eterna aprendiz. Eu aprendo com vocês, tá bom? A Ruth, como você disse, uma jovem Moabita. E eu acho essa mulher muito bacana, porque a coragem dela e a devoção lhe renderam um lugar na história de Israel, na linhagem de Davi. E outra coisa que eu acho fantástico também, a fé. A fé de Ruth, essa jovem moabita, e o amor que ela, ela dedicou, né? que ela... Ela, esse amor sacrif sacrificial que ela teve pela sua sogra, aliás, um amor que transcende laços raciais. Eles são inseridos no quadro divino, do, do, no quadro do plano da salvação. É Por quê? Por que que são inseridos ali? Porque ela desc descendeu Davi e na linhagem de Davi, quem é que veio? Jesus Cristo, então assim, é, é uma mulher fantástica, como você disse, uma mulher simples, como eu, como você, como todos nós, mas dona de uma coragem e devoção incrível, e que nós precisamos copiar dela, eu penso que não é, eu não estou errando em dizer copiar, mas eu, eu acredito, que nós precisamos nos espelhar nessa Ruth. E olha que outro detalhe que a gente lembra da Ruth, que aos olhos dos hebreus, ela, a linhagem dela é, não era vista com bons olhos. Ela trazia a marca da vergonha. Por que marca da vergonha? Porque o seu pai Moab... Ele foi fruto de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha. Ela vem dessa descendência, né, é, com a filha mais velha, né, Exatamente. Ló. E e assim aos olhos dos hebreus, isso eles não aceitavam, era vergonhoso. E outra coisa que eu acho interessante, por ela ser estrangeira, não é isso? Ela ela mudou o quadro, a história dela tinha de tudo para ser uma história infeliz, triste desastrosa, mas ela mudou essa esse quadro, ela se responsabilizou pela sua vida e a sua história teve um dos finais mais felizes em todo o Antigo Testamento. É muito lindo, né? É, Ruth, ela ela viveu ali no período de juízes, né? Que Israel era governada ali por, por juízes. Foi um período mais difícil de Israel, né? Uma norma, um período de muita guerra, muito conflito muito confronto. Sim. Inclusive, em Juízes Israel teve uma guerra civil, né, que quase extinguiu a tribo de Benjamim. Mas isso não vem ao caso, mas assim, só para falar que foi um período muito conflituoso. Muito. Houve fome na terra de Israel, aí a família de Noemi mudou para as terras de Moab, né? E Noemi era casada e tinha dois filhos. Esses dois filhos se casaram com duas moabitas, uma era Ruth e a outra órfã. E a outra órfã. Né? Aí Noemi perde o marido, logo em seguida perde os dois filhos e ela resolve voltar, né, depois de mais de 10 anos, voltar para Israel. Sim. E aí entra Ruth, né, porque quando Noemi de deixa, fala assim, Olha, vocês podem voltar para as duas noras, para a casa de vocês, para o povo de vocês. E órfã volta, mas aí eu falo, a história de Ruth é uma história de amor, e uma das histórias de amor mais lindas. Sim. Eu acho que o que Ruth faz, é, eu vou falar uma declaração de amor, de umas mais lindas que eu já vi. E essa declaração de amor não foi de, de um casal, entre um casal, não foi entre um, um, um, pais e filhos, foi de uma nora para uma sogra, de uma viúva pobre para outra viúva mais pobre ainda. E, e eu vou até ler, irmã, porque...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 Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela rendeu é, um lugar na história de Israel. E, e que eu acho também mais fantástico. Que ela entra na linha, na linhagem genealógica de Jesus. E como você, a gente conversando, né, nos bastidores... Mateus registra, aliás, só Mateus que registra, né? Acho o nome desta mulher lá na, na, na genealogia de Jesus e, e a gente percebe que isso é o dedo de Deus É o Senhor cuidando, o Senhor é, entrando E quando, no, quando ele entra, quando eu disse que o, os detalhes, né? Eles é, trazem significados extraordinários porque quando nós damos oportunidade para que o senhor nos guie, nos direcione as pequenas coisas elas tornam grandes, extraordinárias e foi o caso de Ruth, né? Esse, essa coragem, essa devoção dela teve um lugar muito grande na história, na linhagem genealógica de Jesus e, e eu, eu, eu, eu, eu entendo assim, né, eu percebo pela história que esses anos todos que Noemi ficou em Moab, porque Moab é uma terra pagã, Noemi, a família de Noemi parece que nunca adorou aqueles deuses, né, é. parece que Noemi sempre teve fidelidade ao Senhor, mesmo que depois quando ela volta, ela, né, ali ela tá um pouco amarga, ela mesmo fala... Mas eu acho que é por isso que Ruth né, percebe isso na convivência com Noemi, porque ela fala o seu Deus será o meu Deus. É. O seu povo será, será o, o meu, meu povo. povo. Ali a Fátima eu estou mudando a minha nacionalidade. É, verdade. Não é. é? Porque a sogra também era fiel ao Deus de Israel, sempre foi lá naquela terra pagã. E, exatamente. E é por isso que a gente fala que ela é dona de uma coragem muito grande. Porque ela saiu do, da sua terra estrangeira, ir para uma outra terra. E ainda com a marca de vergonha na sua linhagem, Essa na sua linhagem. descendência. Não é isso? Porque uhum. o pai é fruto de um relacionamento incestuoso. E, e certamente, na cabeça dela, ela pensava, eu posso ser sofrer violências lá, eu vou trabalhar, mas... Eu tenho que trabalhar no grupo, eu não vou ficar sozinha não, porque eu posso sofrer alguns ataques. Eu sou estrangeira, eu não sou do povo deles, entende? Nem isso serviu para que, impediu, né? para que ela, ela ficasse. Não desamparasse a é, sogra. certo. Ela foi, confiando que o Deus da Noemi seria o Deus dela e certamente daria tranquilidade para ela... Daria, é, daria refúgio e segurança para ela. E, na verdade, essa atitude dela de acompanhar a sogra Noemi, né? De cuidar da sogra, foi bem vista aos olhos do povo e de Boaz. Porque ficou registrado na história, ficou né? Ficou registrado. Se não, se não, não tivesse, não, não ia ficar registrado. E hoje nós estamos aqui falando dela, né? Porque o dia alguém preocupou. Parece que é Samuel, né, que escreveu o livro é. de Ruth, né, ele, ele é algo, registrou, é, que ele né, registrou. isso aí, é, não é né? conclusivo, mas a gente é, caminhou é, Samuel. tem essa, essa, esse caminho, né, para a gente, a gente não, não, não afirma, mas é, na história, né, eles pensam que pode ter sido ele o autor desse livro, né, mas é, é fantástico, não é isso? É, elas, né, elas, aí, né, dentro dessa fidelidade, quando ela chega em Israel, né, ainda estava na época da cevada, aí tem toda aquela história que tinha que deixar para os necessitados, os pobres as viúvas, o resto ali, para eles pegarem depois que colhesse né? Até ali, Boaz, vendo aquela atitude, ia favorecendo ela. Né, o dedo de Deus. O dedo de Deus. Boaz, ele era parente, por isso que ele... A tribo de Judá. é. Ele era parente de Noemi, né? E alguém, né? É muito poeta. Coloca ele como o remidor, né? Ele é uma figura de Cristo, não é isso? O resgatador. Lá, é o resgatador. Lá do Antigo Testamento. E sabe o que eu fico pensando também? Na inteligência de Noemi. Muito, né? Muito. Certo. Eu louvo Ruth. Mas eu louvo também Noemi, porque a estratégia, o plano de Noemi, né, é, ele foi, cultura, culturamente, ele estava, correto. Sim. Mas de outro lado, ele era muito perigoso, né, porque mandar Ruth ir para lá e, e depois ir para os pés de, de Boaz, olha, olha a, a, eu nem sei o que falar. É, Sabe? É, Mas era uma convicção dessa mulher, entende? Parece que, que ela, certamente, ela cria em Deus. Muito. E a confiança dela foi tão grande que dentro do coração dela eu vou mandar e tenho certeza que Deus vai guardar a Ruth e vai prover o melhor para ela. E até porque eu acho que ela já devia estar percebendo que Boaz vinha favorecendo. É. favorecendo Ruth, né, em consequência é. a ela, e, e lembrando que Boaz é filho de Raabe, que é outra história linda, que nós, em outro programa, nós vamos falar é. de Raabe, né. Do, ela, a Ruth, ela teve duas sogras, né, duas sogras. completamente diferentes. diferentes, né, uma temente a Deus, né, e a outra meretriz, não é isso? Mas que também fez uma das declarações de fé mais lindas. Mais lindas, né? Uma mulher que que a gente não consegue nem entender, né? A fé daquela mulher foi muito grande também. Foi muito e grande. bem diferente da fé que Ruth teve. Diferente, né? Assim, são fés diferentes, é. mas de tamanhos enormes. Eu acho que Ruth sempre, né, Raab, só de ouvir falar, contar as histórias, ela tinha fé. E, e Ruth, eu acho que ela vivenciou ali, os anos de convivência com Noemi. Certamente, ela ouviu né, muita história né, de Noemi, né, mesmo Noemi. do filho dela. Né? E outra coisa, eu vejo assim, a Ruth, um modelo de caráter feminino. Um caráter, modelo para nós, de caráter feminino. Um, um caráter recheado de fidelidade, de amor que suporta provações que ela passou por provações. Mas não, mas, e a senhora sabe que viúva naquele tempo não era fácil. Não, não era a vida de viúva era? Não, não. muito complicada. A mulher aliás naquele tempo, né? Ela não tinha muita muita é, liberdade, né? Proteção, não é isso? Então, esse caráter dela foi recheado de amor que suporta provações, de uma conduta e, e decisão com base numa num, base espiritual autêntica. A conduta dela mesmo, ela não sendo não tendo Bíblia, não tendo livros para estudar, mas a conduta e a decisão dela, Teve base, uma base espiritual autêntica. E outra coisa que a gente vê nela, nesse caráter, é a força de vontade e determinação. E Deus honrou tudo isso, principalmente a fidelidade dela. A fidelidade. Por porque, porque que eu digo que ele honrou essa fidelidade? Porque ele, ele, pro, ele vai prover... É, comida para as duas viúvas. Ele vai prover segurança para Ruth quando ele permite o casamento, né? Quando ela casa com Boaz. E, sobretudo, ele vai prover, por meio de Ruth, aquilo que nós falamos no início. É, a, o, o nome dela nessa linhagem. Porque... É dela, da sua descendência, que vem Davi, né, o grande rei de Israel. E da linhagem de Davi, vem o Messias, o nosso Salvador, Salvador, o nosso amado Jesus. É muito lindo. Nós vamos, né por um breve intervalo, nós depois vamos voltar. Né, a história de Ruth também nos mostra para concluir que o amor de Deus é universal. Mesmo naquela época, no Antigo Testamento os judeus achavam que era só para ele e não é, Deus já tinha falado com Abraão e depois está lá em João 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vem de encontro com essa história, né vem falando de Ruth para mostrar que o amor de Deus ia ser universal um exemplo e na próxima nós vamos voltar falando, no próximo intervalo, sobre Esther outra história linda Fiquem ligados e não percam. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa. É para vós e vossos filhos Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo E dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados nas águas Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha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 Voltamos para o nosso segundo bloco, nosso segundo momento com a irmã Norma. No primeiro bloco nós falamos sobre a vida de Ruth e agora nós vamos falar sobre a vida de Esther, que antes de Esther era Radassa, uma menina linda, judia e que se tornou rainha da Pérsia. E como que começa essa história, irmã Norma, a história de Radassa? A Radassa, ela é... Essa menina, né, que você falou, linda, eu penso que ela era dona de uma beleza extraordinária, tanto física quanto interior, né? Sim. E era uma menina obediente, o que eu tiro, o que me faz, é, que eu destaco nela é a obediência. Porque órfã de pai e mãe, ela foi criada, né? Segundo a Bíblia, pelo primo Mordecai. E esse homem também eu louvo, porque certamente ele ensinou muita coisa boa para essa menina. E, e por que, que ela se tornou a rainha da Pérsia? Pela sua obediência. Por ela seguir o que o primo foi dando para ela os detalhes, entende? Você passa por aqui, igual a Noemi com Ruth. Igual a Noemi com Ruth. Não é isso? E o que eu acho mais interessante aqui, mais não, o que eu acho interessante nessa história, é que ela, com a ajuda do primo, ela frustra o, um plano de exterminar os judeus. E com isso... Ela, ela ganha um lugar também na história de Israel, né? Porque se não fosse ela, tinha morrido muita gente. E a gente talvez não saberia como seria hoje a história. A é? história. Ela foi usada por Deus. Por Deus, para frustrar esse, esse plano de extermínio. Que daqui a pouquinho a gente... Com você, né? juntamente com você, nós vamos falar como que foi esse plano. E como você disse no início, eles viviam em Suzã. Por quê? Ah, veja bem, a Ruth era estrangeira. A Esther é judia. E eles estão vivendo em terras estrangeiras. A Esther nunca nem conheceu, eu imagino, a terra dela, é, né? A terra... É verdade. É verdade. Porque eles foram trazidos né? do cativeiro de, do cativeiro de, de Jerusalém para Suzã, através de Nabucodonosor. Esther nasceu no cativeiro, né? É. Ela já nasceu em terras estrangeiras. E, exatamente. Por isso que eu digo que o Mordecai, ele deu uma educação muito bacana para essa menina. Muito né? mesmo, né? Muito, muito, muito. E... E com isso, ela vai crescendo, e aí a gente tem que entrar um pouquinho na história né? do, do, do, início, do início. Que a Vastia que era a rainha da Pérsia. Era a rainha da Pérsia, diz que também era uma mulher muito bonita. Muito linda, dona de uma beleza, inclusive, ela perde, ela é deposta do trono, por quê? Porque ela foi chamada pelo marido, né? que estava já embriagado. Seis dias, quantos dias de festa já, Emmanuel? Muitos, muitos dias, dias, né? Que eu, não, eu não vou falar, porque eu não, eu não tenho muita certeza, eu talvez também... eu erre. É, mas mas, mas era depois dias. de uns seis a sete dias que estava bebendo, uhum. ele pede para que tragam a Vasti, para quê? Para mostrar para todo mundo a beleza dela, para se expor, né? E ela não concordou com aquilo e não aceitou. E não não foi. desse pensamento, é. ela não foi, né? ela não é. queria... Exatamente, e ela, ela sabia que se ela não fosse, ela ia pagar um preço, um preço. e ela pagou, né? porque quando ele procura lá o, as pessoas, né? os, os ajudantes dele, o que, que ele deveria fazer, eles falam, não, se não fizer nada, se não soltar um decreto, as mulheres não vão ser submissas aos seus maridos. Que vai espelhar na Vasti e aí vai querer fazer o que der na cabeça. Olha como que a mulher, ela não tinha. Não tinha. Ela não tinha palavra. E ele gostava dela. Sim. Que fala que depois ele é. sentiu falta, né? É, ele lembrou-se dela. Ele lembrou-se né? dela. Então a gente, nós entendemos que ele a amava. Que ele a amava. Não é isso. E aí sai o decreto, né? Para toda a, aquela província de que. As mulheres, o que Basti fez foi errado, e que ela estava sendo deposta, e que as mulheres não podiam fazer nada, nada, nada, nada, porque senão iam ser penalizadas. E aí ele fica, a gente não sabe quanto tempo que ele fica sem a, sem a rainha, sem a mulher, né? Porque... Aí ele pede para pegar todas as virgens, né? A, aí a, os, os ajudantes dele, né? É que dá a ideia de pegar todas as virgens e fazer um concurso. Primeiro concurso de beleza, né? Que nós temos na Bíblia, né? Fez um concurso. <risos> um concurso. Escolheu um. É. Porque aí foi colocado lá, né? Foi escolhendo. Teve uma pessoa, um primeiro grupo que... Um chefe de um primeiro grupo que foi escolhendo, né? E Radassa entra nesse grupo de, de escolhida. E elas são levadas, né? Para uma parte lá do palácio. E lá elas são... É, alimentadas, né? Tem tratamento Elas, de beleza, é, é um harém mesmo. É, exatamente. É, é, um ano, não é? Sendo preparadas é, para conhecer o, o rei. Para ser é, exposta para ele, para ele escolher. E quando foram expostas, ele bateu, a Bíblia fala que ele bateu o olho nela e ele teve um amor muito profundo por ela, né? E eu penso, sem medo de errar, é o dedo de Deus, é a soberania de Deus ali, sabe? Agindo naquele homem para que ele escolhesse a radaça, né? E ali ela ainda nem sabia, né, assim, por que que ela estaria se tornando rainha, não. né? Não, ali ainda não tinha acontecido. E mas. olha, veja, como, aí que eu vejo a obediência dela, né? Uhum. Que se ela não tivesse obedecido a Mordecai, não, eu não vou não participar disso não. Eu quero voltar para é, conhecer minha terra, é, Exatamente. Né? Mas aí ela obedeceu, né? E, e, e vai dar no que nós vamos falar é, no decorrer, né? Desse, desse momento. Não é isso? É, e, né? Antes da gente continuar, o livro de Esté, ele é singular. Ele tem uma curiosidade, ele é o único livro da Bíblia que não menciona, que não está escrito o nome de Deus. Mas ele está presente. Ele está né? presente. Mas Na ele está implícito, né? É. Em todo o livro, né? A gente vê a razão da providência divina. Depois nós vamos ler o versículo, mas ele está ali presente. É só uma um, um, uma curiosidade a respeito desse livro. É. E aí ela ela vence, né? O concurso. Vamos falar assim, né? Pela direção de Deus. Soberania de Deus, ela vence, né? O, o, o, o eunuco os... também a favorecia. Dizem que todos a favoreciam. É. E olha, não era pela beleza, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa é favorecida só pela beleza física. Eu penso que é, a beleza dela interior exterior. era também equivalente à beleza exterior, né? E Deus foi amolecendo o coração das pessoas que a favoreciam. É. E, e a história, ela continua. Aí o que que acontece? Para chegar no plano de que ela consegue frustrar. O rei, né, o, se não me engano, é o ou né, o, alguns o falam xerxes, xerxes, xerxes, né? é o mesmo. Ele nomeia Amã. Amã era o segundo homem, é, é, abaixo, o se, dele. abaixo dele. Né, e com ordens do rei, todos tinham que prostrar diante de Amã, quando ele passasse. E Mardoqueu, que vivia também lá no pátio... Era um escriba, né? É, ele não, ele não aceitou fazer esse cumprimento, né? E alguém viu, percebeu que ele não estava fazendo, ele, mesmo ele sabendo que era ordens do rei, ele não prostrou diante do homem, olha aí, né? O Deus que ele conhecia, né? Pouco, talvez, mas permitiu... Que, que ele pensasse dessa forma de não prostrar diante de homem, de não prestar adoração a homem ah. né e, e o que que acontece? Alguém fala para a mãe que ele não estava dando vamos, vamos conjecturar essa história né que ele não estava dando a devida saudação, e quando Amã observa, né, ele percebe que não estava mesmo E fica muito furioso, muito irritado E mais ainda quando descobre que ele era um judeu Por que essa raiva de Amã pelos judeus? Porque aí a gente vai lá na história de Saul O primeiro rei de Israel, quando ele desobedeceu uma ordem do Senhor E não exterminou todo o povo amalequita É, Verdade. Ele deixou vivo o rei é. e a rainha e ali, dali, nessa né, raiva dos amalequitas, que era para ter acabado ali, através de uma desobediência, Deus teve que vir lá intervir novamente na história. Exatamente. E aí ele ele consegue é, formular esse plano, né, para exterminar todos os judeus, e ele persuade o rei a tornar o plano né, uma, um decreto real. Então, foi, segundo a Bíblia, é, o rei selou lá com seu anel, não é isso? E aquilo ali tornou-se um decreto real. Então, todo judeu tinha que ser morto. E o rei, uma curiosidade, Manoel, mas se eu não me engano, eu acho que quando o rei ali, o açueiro ou o xerxes, ele selava com o anel a sua ordem, não, nem ele podia voltar nem atrás. Nem podia voltar, nem ele podia, certo? Por isso, então, que a Esther, ela é a esperança dos judeus. Aí. Porque alguém lá dentro sai e conta para, para Mardoqueu o que, que, tá, que, que tinha sucedido lá dentro, certo? Dessa é ordem. Uhum. Mardoqueu fica também muito assustado, né? A gente não vai entrar em detalhes. Detalhe. Não é isso? Porque o tempo não nos é permitido. E ele manda um recado para Esther, certo? Que eu quero até que você lê. Abra aí Esther. Esther. Né? O capítulo 4, versículo 14. Só um minutinho, eu vou pedir você para tá. ler. Não, tá ele aqui. manda um recado para ela dizendo, ó, oh, está acontecendo isso, isso e isso. Todos os, os judeus serão mortos, inclusive Você, se você não fizer alguma coisa. E aí, ela manda outro recado, mas tem 30 dias que o rei não me chama. Ele manda de novo o recado, você tem que dar um jeito nisso aí, depende de você. E aí, olha, como que ele manda para ela o recado, leia aí, 4, 14. São 14? É. é. Eu vou começar do 12. Uh -huh. Quando o Madoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não Pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Aí o 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu acho isso lindo! a providência divina. Eu acho isso fantástico, sabe? Porque tem uma outra versão que fala assim, quem sabe se para tal conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Né? E aí, por isso que eu, eu digo para você, no, a, a, nós falamos no início, o Mardoqueu instruiu essa menina, tanto com instruções seculares, né? para enfrentar, enfrentar situações, como também espiritual, Sim. porque... Ela quando, curta, né? É, olha bem, quando ela, ela recebe esse, esse recado, ela... Segundo a Bíblia, você vai ler para nós, o 416, ela tinha instrução espiritual bíblica também, porque o que, que ela manda fazer? Eles fazerem, lê aí, 416. 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos, jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que bacana. Olha a atitude dela. É porque, na verdade, ela também... Ela não era chamada a 30 dias, mas ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. era lei, sabe? Qualquer um que entrasse lá no pátio, se o cetro dele não fosse apontado para a pessoa, a pessoa morreria. Por isso, então, que ela pediu para que jejuassem. O que, é que nós aprendemos? Antes de tomarmos qualquer atitude. Jejuar. Certo. Não é como o pastor Gilberto disse, no, acho que foi no culto de domingo, que a gente agindo... Com o nariz, certo? Vai tomando decisões. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos recorrer à palavra que nós temos hoje, porque eles não tinham, né? Na época, à oração e ao jejum. que olha que bacana. Vocês vão jejuar aí para ver, para o Senhor me abençoar, conjecturando, porque não foi assim. Para ver o que, que eu vou fazer, certo? E mesmo que eu morra, eu vou. E aí, o que, que ela fez? Ela, ela aproveitou, ela conhecia também o protocolo do Antigo Oriente. Ela elaborou duas festas, preparou duas festas. não ela orou e jejuou, eu vou usar essa expressão. Ela fez um banquete político. Isso. Ela orou e jejuou porque ela precisava fazer política. isso Ela foi levada a rainha para fazer política. Exatamente. E aí, era o protocolo, era, naquela, era costume, certo? Fez o primeiro, convidou a mãe que ela já sabia da história dele, o que, que ele estava fazendo, né? Já tinha até a forca preparada lá para Mardoqueu. Uhum. E o rei. E aí, quando ela é convidada, quando ela os convida, ele diz, certo? Alguma coisa está acontecendo com você, Esther. O que, que você está precisando? Eu te dou até a metade do reino. O amor dele era tão grande Sim, né? por ela, né? Mas aí ela não fala no primeiro banquete o que, que era. Só no segundo, que ela fala o que estava que, que que que acontecendo. Certo? E aí a gente sabe qual que foi o final. Não é isso? Através dessa, dessa astúcia dela e da coragem, que ela foi uma mulher astuciosa e corajosa também. Né? Ela conta, e com a, a Bíblia fala... Que quando ela chega lá no pátio, ela se prepara toda, né? Ela está maravilhosa, é, né? É, linda, maravilhosa, como a Carol, né? <risos> <risos> se veste para vir aos cultos. E aí, o que, que, que, que o rei faz? Quando ele vê lá no pátio, aponta o, ce o, o, cetro, o cetro para cetro, ela. O cetro, né? Ele não, não é isso? Porque se ele não apontasse, ela era retirada dali e morta. E hum. ela sabia que poderia acontecer isso. Certo? Mesmo que eu morra, eu irei, Né? E aí ela, a história toda, né, a gente já, já sabe o que, que acontece. Que a mãe é morto né, na forca que ele preparou para Mardoqueu, e o povo judeu ele, eles são libertos. Da, daquela, daquela coisa tão terrível né, que estava reservada para eles. puderam se defender, né? É, porque antes eles nem podiam. É, nem podiam. Aí o rei né? fez outro decreto. E, exatamente. E teve a, a, a, a batalha, a guerra? Teve. É, é, é, é. Só que eles puderam se defender, porque antes eles não iam se defender, eles iam, seriam mortos, né? E ele teve que fazer um outro de, decreto, não anulando o primeiro. Mas, de uma certa forma, né, é complementando o primeiro decreto que ele tinha feito, que ele não é tinha isso? Feito. E Amã né? foi morto na própria forca que ele preparou para um, um servo do Senhor, né? É. Um homem temente e fiel ao Senhor. E o que a gente, o que a gente vê é que a vida... O, que, é que, nós, o que, é que nós tiramos disso aí? A vida de Esther, ela traz a minha memória a sua memória, a memória de todas as mulheres, a soberania de Deus. Sempre. Deus é soberano, Deus é o Senhor. Mesmo que o nome dele não esteja presente no livro, certo? Mas a sua soberania, a su o seu senhorio, eles ele são vistos no decorrer desse livro. E como é visto, né? E como é visto, não é isso? E eu acho muito... Interessante que o primeiro nome, Hadassah, significa no hebraico, murta. E o segundo nome, né? o, o Esther, né? que é lá da, da Pérsia, significa estrela. Ela, Ela se tornou a estrela, estrela, depois de tudo isso, desse, desses acontecimentos, daquele reino. Porque isso ficou na história. Daquela época, né, todos os judeus... Ficaram sabendo da história do que, que ela fez. E hoje nós estamos contando essa história aqui. Porque alguém também registrou, registrou né? Registrou. ela feito. tem um livro. Com o nome dela. Com o nome dela. Igual né? a Ruth. Igualzinha Ruth. Mas, Norma, agradeço a senhora. Eu sei que tem muito mais coisa para falar dessas mulheres, né? É, são livros pequenos. O de Ruth o de Esther, né? Não deixem de ler. Nós agradecemos a companhia de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre a vida dessas duas grandes mulheres. Manoma, norma deixar um breve recado para as nossas mulheres. É isso aí, né? Vamos imitar. Pode ser, né? Que Paulo foi imitador de Cristo. Vamos imitar. A coragem, a astúcia, a fé dessas duas mulheres. Fés diferentes. Mas todas as duas foram donas de uma fé especial, mostrando que Deus é o Senhor, Deus é soberano, Ele está no controle e no comando de tudo. Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando e fazendo de nós mulheres, mulheres sábias, mulheres que temem ao Senhor, mulheres administradoras e ajudadoras nos lares e onde nós estivermos.